Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha Vamos começando mais um videozinho aqui São 10 e dois E a gente indo pro trabalho Tá tarde, tá nada Tá bom o horário, Mas também com um tanque desse, né, 4 litros de reserva Brincadeira, né? Aí digamos que ela esteja fazendo 23 a 25 por litro Isso me dá 100 km para rodar na reserva Até então rodamos 11 km Pra eu ir e voltar para o trabalho são 43 km, então daria para ir dois dias, mas eu não vou abusar, né? Aí ela bater a reserva aqui, eu rodo no máximo 50 km e aí eu vou procurar minha força do posto de gasolina, porque pane seca para mim é vergonha, viu? ainda mais você rodando dentro da cidade, falta de posto de gasolina que não é. E o projeto boa tarde vai tá indo muito bem, obrigado. Ontem comprei. Comprei duas peças. O protetor de manete. Não é protetor de mão. que eu observei isso é protetor de manete. O mais? Ah, protetor Passador Farol, adesivo Ah, não lembro Espera <risos> aí, deixa eu lembrar o preço O, o protetor de, de manete Foi 25 dólares Previsão de entrega é de 15 a 50 dias. Já o outro custou... Porra, foi um negócio barato. Foi... Ah, sim! Foi os piscas. Um par de piscas. Também azul com LED branco. Por isso vai ser branco. Não, é, não vai piscar em, em, em laranja, não. E pode, Raul? Pode. Pode sim. O Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que ter o pisca. Ele não especifica a cor. Especifica para veículo, o tipo carro, mas para motoneta e motocicleta ele, ele não especifica. Ele não detalha. Então pode. Só o que ele especifica a cor é para o farol dianteiro. Tem que ser branco ou amarelo E para o traseiro de freio Tem que ser vermelho Porra, choveu Aí entrou água na, na manete Ela perdeu a aderência Perdeu o grip Aí tem tá hora que eu enrolo o cabo E ele escorrega Mó merda chamada assim e ela não responde. Porra, me fode, viu? Isso é ruim porque vai que é o momento que eu preciso que ela que ela arranque, que ela saia com, com, com força. Não me lembrar? Com certeza. Bom, então é isso. Ontem encomendamos e protetor de manetes opa amanhã eu vou trocar as, as pastilhas de freio estão bem gastas e também tá na hora já de com a né? Mas eu queria botar um retrovisor bonito. Se eu comprar por aqui, eu vou comprar outro de, de 10 reais, de, de 12, por aí assim. Só pra dizer que tô usando. E eu acho que vou trazer também na China o retrovisor. Rapaz, a diferença de preço é, é, é absurda. É absurda. Um exemplo: Esse retrovisor eu tô pretendendo comprar. Ele aqui você não acha por menos de 100. Não acha. Lá fora, com frete grátis, ele fica em, em algo em torno de 60 reais. 70 do, do melhor modelo. Tem um de 90 de 90 reais no caso assim é 40 tantos dólares é um retrovisor do caralho véio. agora eu fico receoso de botar um retrovisor cara assim porque eu, eu, eu aceito a realidade eu caio eu parei de cair agora tem, tem mais de um ano que eu não dou uma queda de moto mentira tem não mas assim que era mesmo ah, foi um bom que, que eu tomei que eu tava chateado a cabeça na lua e aí eu me passei, aí por causa da altura da landa eu desequilibrei, mas não, não foi uma queda, foi ninguém caiu né, nem eu nem a moto, Ainda não consegui segurar lá. ela só desequilibrou, eu esponguei e fui segurando ela para ela não bater no chão, foi até aqui na frente. Mas assim, como eu vou colocar agora uma moto com um, um aro menor, possa ser que eu volte a bater em retrovisores de carro. Você bate muito em retrovisor, Raul? Não, bato. Vocês veem, né? Eu passo com, com cuidado. Às vezes quando toca. Então eu vou. Retrovisor, uma parada de cara gostam de roubar, véio. porra. foda não tem essa. Porra, uma parada descartável. Agora, retrovisor, esse botão muito caro, porra, chato. Se você colocar um, um, um razoável bonitinho, que é melhor. Agora, o um problema também de retrovisor que você compra assim é, é a, a eficácia. Geralmente são ruins. Tem um retrovisor que é muito bom, que é o da... Da XT-660. O pessoal que usa a Landa gosta muito dele. Mas é caro. É muito caro. Acho que o ficaria era quase 200 E eu não consigo achar... Desses mesmos fornecedores internacionais. Hum... A porra... Agora me deu um estalo aqui na cabeça. Eu não consigo achar com um XT. Mas o retrovisor da XT é o mesmo da, da XJ6. Esse eu já acho pela internet. É, pesquisar. Quem sabe até importando originais de fora sai é mais barato que comprar aqui dentro pagando frete tudo não deixa eu sair dessa fila aqui que essa fila aqui tá escruta óbó sacana o tá cheia de, de, de placa de, de político de acordo com a lei eleitoral, eles têm que remover as propagandas depois de 10 horas da noite da rua. O que acontece é o inverso: 10 horas da noite, eles estão colocando as placas. Coloca e deixa lá, né? A prefeitura não fiscaliza, arranca uma placa ou outra aqui, porque se quisesse realmente remover. E uma noite liberava aí uns quatro caminhão com o pessoal pra arrancar isso aí. A base ia fazer uma limpa. Ia tirar várias, porque o pessoal não, não retira as placas. Eles colocam e, e não removem. Escaração. O maluco do coco aí, bota pra fuder. Engraçado que ele vai, você E, O, O, E, I, O, acho que é. É mudo. Agora. Viu, tio? E, e, e, o, e, A É mesmo assim para cá. Porra. Obrigado. Então, queridos, mais uma vez, novamente de novo. Chegamos ao nosso destino. Gostou gosto do nosso videozinho aí, fique à vontade. Curta o canal, dê joinha no vídeo. Mande pra aquele seu amigo safadão. Por que tô isso aqui? Por causa de sacaninha aí, Parecia. Ó, oh, viado. Então é isso aí, bom dia pra vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Ah, o maluco tomando sozinho aí. É mole?